Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. aqui do meu Lu. eu Caio Nobre Estamos de volta com mais um vídeo aí de Far Cry 6 aqui no canal, meus amigos E este especialmente eu tive que trazer para vocês, pessoal, porque Nós temos aqui uma modalidade neste acampamento Ele acabou de falar em negócio de galo campeão, sim nós temos uma rinha de galo nesse acampamento aqui, ó Deixa eu até mostrar aqui no mapa pra vocês, ó Eu tô aqui na ilha de Costa del Mar Na verdade, uma parcela dessa ilha gigantesca que eu tô aqui no momento, entendeu? Eu tô no acampamento aqui do... Esqueci o nome dele, cara Do Carlos Monteiro Aqui, logo no acampamento dele, aqui quando a gente descobre após uma missão. E nós temos uma rinha de galo aqui que faz referência a jogos de luta, galera. Sim, temos referência aqui a Mortal Kombat e também Street Fighter, cara. Vocês vão ver... Que da hora esse negócio aqui. E é óbvio que a gente vai testar um pouquinho dessa modalidade com vocês. Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Mas regra é é do YouTube: se vocês não ativarem, <risos> vocês não recebem os nossos vídeos. Minha câmera não tá aparecendo pra poder garantir o desempenho aqui da gravação. Beleza, pessoal? Vamos lá. Essa galera tá falando demais já na minha cabeça, ó. Quer entrar na diversão e pá? Você vai ver. Não, nós vamos ver. Calma aí, relaxa. Quando a gente continua, olha só Ele traz a gente pra uma tela aqui Pra gente escolher os, o personagem que a gente quer utilizar Obviamente, a galinha, né Na rinha de galo A Galinha na rinha de galo, é foda Aí aqui, ó, nós temos disponíveis, ó Esse aqui foi o que eu peguei pra poder entrar na luta Que é o El Rato Mas nós já temos aqui, ó Eu resgatei o El Dragão El Rival Tostado e Gala Frio Eu tenho certeza que vocês já devem ter ligado os pontos aí Com relação a quais franquias <risos> Esses galos pertencem, ó Esse daqui é o nosso querido Sub-Zero Esse é o Scorpion Esse daqui é o Ken E esse daqui é o Ryu, mano E uma coisa interessante, cara, é notar isso daqui, ó O cabelinho preto com essa borda avermelhada Referenciando a faixinha do Ryu Aqui, galo vermelhão Por conta do kimono vermelho do Ken E o cabelo loiro Aqui a ave amarela, né? O galo amarelo aqui, com a. O bico amarelo também. Referenciando a máscara do Scorpion. E a mesma coisa aqui com o Sub-Zero, ó. Tudo azul e tudo mais. Muito da hora, cara. Vamos selecionar aqui o escorpeta, é love, né? Claro, tem que jogar com o escorpetinha, rapaz. Vamos ver, ó. Tostado contra El Ruevo Vamos ver como é que vai rolar esse negócio aqui o de hoje Vamos lá, vamos lá, ave... hein Nossa, primeira vez que eu tô enfrentando Vamos lá, Scorpio. vamos lá, Scorpio. Ai, meu Deus do céu Toma galada, toma galada na cara aí, mano Toma aí, ó Toma aí, velho Toma, toma Nossa ah, beleza. Aqui é a esquiva. Olha lá, ó, ó, ó, ó. Que é, rapaz? Que é, rapaz? Tome! Au! Nossa! Tome! Au! Nossa senhora, ela pulou, hein? Au, au, au! Eu tô apanhando muito! Tome! Pô, Scorpion, você já foi melhor, hein? Você já foi melhor, hein? Todo Vamos lá, vamos lá, round dois Toma. Ó, ó, super galo, vamos lá. Tome. Hum, ele podia soltar um foguinho, Ai, ai. Toma. Au. Toma. Não, não, não. Round dois é meu, rapaz. O que, que é essa? Eu devia ter Escorpetinha, Wins. O que é isso? Opa! Não, não, não. Fazendo até combo aqui já, rapaz. Ai, ai. Toma, não bata o meu galo, não, rapaz. O que é essa? Ai, ai. Nossa senhora. Au. Aê, aê, então toma. Hum. Aquele especial delicioso do escorpetinho, rapaz. Ó, oh, Scorpion Wings. Ele até virou a bundinha peluda pro cara ali, você viu? Que da hora, mano. É muito legal isso, cara. Essa referência que eles fizeram. Pelo amor de Deus. Ó, ah, beleza. 2x1 aqui. Agora vamos dar uma testada aqui agora. Pera aí, aí vamos para voltar. Calma aí que eu vou chegar tá aí, rapaz. Camarada. Eu tô, mano. Belo eu tô. Mais dinheiro você. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos jogar com o Ken. Só para gente poder dar uma testadinha aqui no Ken também. Os golpes, esse negócio é a mesma é, coisa. Mas ainda assim, né, cara? É Olha a aparência, que não. da hora. É uma ave nossa senhora, eles bicando é a outra ali, velho. A andada do começar. Lá, não que não provocação é porra. essa, mano? Ah, Separa aí, Dana White. O galinho tá muito bem nutrido, fica tranquilo. Aí, ó. Vamos lá. Oi. Tome, rapaz. Pegou de longe. Aí, nossa senhora. Au, au, au, au, au. Ô, Ken, ô, Ken, Ken, Ken. Ken. Aí, ó. Qual é, rapaz? Qual é, rapaz? Aqui é nas é desviadas, toma a bicada na sua cara. Hum. Toma aí, meu filho. Aqui a gente avança, a gente avança no surprise. Tome. Au. Peraí, quem é. Ah, isso, boa. Ó, oh, ele carregou o super dele ali, hein? Tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Ó, oh, ó. Oh. Futsis, futsis, futsis. Ó, oh, futzis, futzis Meu Deus do céu, pegou Ai Tem que controlar esse espaçamento Ai, Contro... ai, meu Deus do céu, eu tô controlando bem esse espaçamento não, hein Meu Deus do céu espera aí É muitos frames ativos, tô ficando muito negativo aqui, velho Aí, ó, pronto Aí, ficou negativo, ficou negativo, aproveita Hum, meu Deus do céu, errei Ui, feio, ui, foo, ui, for Nossa, não posso errar os combos não, mano Toma Vamos lá, vamos lá, vamos lá, trabalho o espaçamento Futsis, fut Ai, ai. Toma. E toma, rapaz. Aqui é trabalhando espaçamento que a gente vence, mano. A luta ainda não acabou. Sim. Que isso, é rapaz. Aqui é só no trabalho de espaçamento. Deixando o cara negativo ali quando ele wifa os golpes. É isso. Muito da hora, mano. Sério, muito da hora. Ken ganhou de 2x0, rapaz. Da é melhor que os corpetinhas. Vamos lá. Vamos Só mais uma, galera, pra gente poder fechar. Só que agora vamos com o Zubiziro. Gala frio. Mano, é muito legal essas referências. Oi, é divertido, pessoal. A gente jogar essa parada aqui, cara. Na moral. Olha, ele se provocando antes da luta. Ó, ó. Tá rolando. Olha só, rapaz. Nossa, deu aquela bicada ali. Agarrou, hein. Mas você mais do seu vamos lá, hein, vamos lá, Sub-Zero, congela ele, Sub-Zero, congela ele, Sub-Zero, toma! Que isso, mano, que isso, mano, que isso, mano! Ai, nossa senhora, pegou! Hum, controle de espaçamento, controle de espaçamento! Ai, meu Deus do céu, não controlei bem, deu investido ali, ó, beleza! Eita caralho! Futsis, futsis, futsis, futsis! Ai, meu Deus do céu, não deu! Por que que não deu? Toma, beleza, duas investidas muito boas. Ai, meu Deus, eu vou tomar uma bicada na cara. Bicada não, né? Uma, uma patada na cara. Uh, meu Deus do céu. Ô Sub-Zero, ô zero vamos lá, hein? Uma boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Futsis, futsis. Toma. Toma. Ah, pegou. especial pegou, mano. Ah, meu Deus do céu, toma. Bicada na cara, bicada não, pernada. Toma, rapaz, toma aí, ó, congela ele, Sub-Zero Hum, toma, meu acerto Hum, ai Hum Ó, oh, Sub-Zero ficou todo imponente ali, rapaz Ela colocou até as, as asas na cintura Toma, rapaz Que isso Ai Toma as bicadas aí, pra você deixar de ser bobo Ai, ai Toma aí, rapaz, que isso, uifo, uifo Uifo de novo, gente Simbora, simbora que a gente tá arregaçando Simbora Emocionou, emocionou, hein Emocionou e tá entrando em desespero futsis, se fute-se Uh Uh Vamos lá, hein? Vamos lá, hein Ai, meu Deus do céu Nossa senhora, cuidado, cuidado, cuidado Uh Tá bom, tá bom agora, tá bom agora Tá tentando recuperar, hein, mano Tome, não tem nada disso não, rapaz Que isso Toma aí as bicadas na cara pra você deixar de ser esperto, ó. deixa de ser bobo <risos> Sub-Zero wins. Mano, muito da hora muito da hora, cara Eu não esperava uma parada dessa a Ubisoft me surpreendeu mesmo, queria agradecer também o brother Kalil lá do Gamer Games que foi quem me deu a dica, cara Desse modo de jogo, ele achou e falou Caio, você precisa jogar isso, você vai gostar demais Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho demonstrando Essa linha de galo aí com referência A Mortal Kombat Street Fighter Com Ryu e Ken ali disponíveis Scorpion Sub-Zero também <risos> Em forma de galos aí Comentem o que vocês acharam a respeito disso Se vocês curtiram essa iniciativa da Ubisoft E se vocês vão experimentar esse modo de jogo também A gente vai ficando por aqui pessoal, um beijo Pra todos vocês aí, até mais E fomos galerinha!